E aí, pessoal, eu estou nas ranqueadas Enfrentando o Abigail O Abigail, ele é forte Ele parece daquele filme do Mad Max Vem com o pneu no braço Cara todo estiloso, forte E os golpes dele vai a metade do meu sangue Vou ter que ficar esperto Zangief perto dele fica baixinho, e ó que falam que o Zangief é grande, né? Mas perto desse Abigail... De novo? Opa, ia dar o meu pilão embaixo, não deu certo. Vou dar de novo. Hoje eu quero falar de uma pessoa que, nossa, se torna chata. Chama-se insistente. Seguro. Segura o ursão do papai aqui. Bem! Calma! Opa! Quando eu ia pegar em cima, confundiste! Esse golpe foi foda! Não De novo isso? Calma aí que eu vou te pegar Meu Abiguei, para Ai, Agora eu vou te agarrar Puxa vida, eu não consegui agarrar Calma aí, que agora você vai ver. Não <risos> é possível. Ah, eu tenho que prestar atenção. <risos> De novo isso? Para. Segura essa, vai. Enterra logo esse grandão. Vai. Vai daqui, Abigail. Já deu. Segurando... Toma! Já era a sua vida! Espera um pouquinho, que eu vou te agarrar de novo! De novo isso! Pronto! Puxa! Vem! Mentira! Que merda! Como assim? Eu não acredito. Poxa vida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre entregas paçoca para a merenda escolar. Não pode ser. Round calma aí. Calma, calma aí, só bigueiro. Ajeitando aqui o grandão. De novo, que não pode ficar deixando fazer nada. Calma bombinha aqui, bonito. Cabeçada. Ah, não pulou não, né? Sabe que eu que agarro, né? Pode vir, vem para você ver. Uau! Uh! Pesta! Sai daqui! Sai daqui! Vem para você ver Aí não, né? Aí de novo isso Taca Direito Ó, eu já enfrentei outros abigails Online E eu achei mais difícil Vai, só falta um risquinho Vai Vem aqui, que eu tô preparada dá isso de novo Vem, pra você ver hum. Que isso? Toda hora eu tava pegando, agora eu não pega Vou é, agarrando o papai Vai sozinho, toma o meu Fica quieto Tchau you win. Fala sério, meu Tá achando o quê? O melhor, o invencível, o imbatível. Zangief! E é isso aí. Agora eu espero que ele volte, né? Vamos ver se ele vai voltar. Ih, é um covarde. Quer ver que vai desistir? Não é possível. Vai, amigo. Aperta aí o dedo. Tá com medo, né? O objetivo é me bater, não é? é. Então, mas para isso eu tenho que ir aí, não é? Tem que. Então, eu não vou. E é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estamos colocando todos os dias. Então, até a próxima. Tchau!